Vamos ver o trailer do jogo do Selbit, tá? O Enigma of Fear, ou melhor, o Enigma do Medo. Calma, o pior é que aqui é tá em English, né, mano? Porque tá na Steam. Eu acho. Tá em inglês aqui? Quer dizer, tem diálogo? Que chat. Calma aí, tem um trailer em português aí, alguém, mano? É que eu tô vendo na Steam, mano. O Dino me mandou. Calma aí, mano. Porque na Steam eu acho que vai estar tá em English, né, mano? Tá tudo. Até o nome do jogo tá em inglês, mano. Deixa eu ver. Ah, aqui ó, Dino me mandou, Dino me mandou, mano. O canal oficial do Selbit Gamer, mano. Vocês acreditam nisso? Pronto, pronto, pronto. Acho que esse daqui tá em Porsche Gisbruca, mano. Cola nesse link, vírus grátis agora. <risos> Na moral, velho. Nossa. <risos> Os mods pegaram ainda, né? Eu ia clicar, mano. Knight's Apotheis Rat Plus 3 chat, vamos ver o treino do Enigma do Medo, vai. Quando lança? 2023, né? Eu ouvi o pessoal falando. Ai, Janeiro Em um lugar que não existe. Vai jogar a Lanzoca? Ah, eu vou, né, mano? Ou não? Ó, oh, tem um urso ali, o Dino já. Desvende um mistério, chat. Esquecido. Minha especialidade, mistério esquecido. Isso todos. Ó oh, o bracinho. Ô, oh, bonitinho, hein, mano? Toca foda-se ali. Tudo 3D, ó. Oh. A mistura 3D meio 2D é mó da hora. O deus do medo está observando. Ela não vai passar o primeiro enigma? Cara, isso que é foda, né? O cachorro quase foi esmagalhado, mano. tirou tem tiroteio? Olha, dá pra controlar o cachorro, mano. Pra resolver enigmas. Pô, já avisa agora. Se tiver alguma foda do um enigma com nesse jogo, mano, eu já avisa agora, hein. Ô, oh, puto. Da hora, né? Espero que seja bom. Né? Eu vou jogar, eu vou jogar. Ou oh, inclusive, essa semana tem outro jogo Brazuca, né? Tem o Fobia, mano. Ô, oh, cheio dos jogos Brazuca, hein? O único problema é que vai ter uns um enigma muito celbit, mano, né? E daí, puta, mano. Eu vou ficar preso, vou começar a ficar puto, né? Aí é foda, né?